Oi, pessoal! Ele até veio é junto. I've been praying through the evening. I've been praying through the night. every high Oi gente, tudo bem? A gente veio aqui aproveitar esse fim de dia maravilhoso e responder a um pedido que a gente pegou no canal de contar como foi a história de adoção do... do meninão ali atrás. Isso! Muito bem! Então, esse é o nosso pongo. Pra quem não conhece ainda, né? A gente colocou esses tempos um vídeo da chegada dele aqui em casa. Uhum. E aí nos perguntaram, conta como foi o processo de adoção dele E a gente vai contar isso para vocês Agora! Agora! <risos> então, nós adotamos o Pongo ah, Existe uma organização suíça Que resgata cachorros na Espanha E o Pongo foi um dos cachorros resgatados é, Nós não sabemos a história dele inteira Nós só sabemos que ele foi resgatado do matadouro Então nós não sabemos se ele veio de uma família, se ele fugiu, se ele foi maltratado Nós não temos ideia Mas a gente acha que ele não foi maltratado é. Ele nós... não mostra sinais de... Exato E ele é bem educado até em casa Então nós temos a impressão de que ele talvez se perdeu Ou algo aconteceu que ele não pode ficar com a família que ele estava eu não sei mais o que falar. E daí ele foi resgatado do matador e foi para essa organização que chama Refúgio, uhum. é, na Espanha, uhum. onde eles cuidam de bichinhos que são maltratados ou que são de rua. Uhum. E eles têm, não só cachorros, eles têm cachorro, gato, é, burro, burro galinha, pato, cabra. galinha, imagina. E aí ele ficou lá de janeiro uhum. até setembro. setembro desse ano. Exato e lá nessa organização é muito legal porque eles pegam os animais e daí lá eles têm veterinário tem eles têm uma estrutura inteira assim lá muito legal tem a sala de, de, do veterinário lá né consultório eles lá eles fazem tudo que o animal precisa para ficar bem né para ser entregue para uma família é, se o animal precisa de cuidados médicos e tudo mais Eles fizeram o passaporte dele Porque aqui o cachorro tem que ter passaporte também para viajar Imagina que no Brasil também Eu não sei Eu não sei como e... É obrigatório chip, registro e tudo o que eles é, Essa organização coloca no site todas as, fo as fotos de todos os bichinhos que estão lá para serem adotados uhum. E colocam as informações que eles têm sobre os animais, se é castrado já ou não, ele também uhum. foi castrado lá Sim, Com várias fotos, inclusive link para a página do Facebook deles, onde dá para uhum. ver alguns vídeos É, muito legal, bem uhum. boa organização assim. Daí, o que a gente fez foi, a gente escolheu a foto do site, né, escolheu o Pongo e clicou. Nós queremos o Pongo. Aí, a gente teve que clicar na mesma hora, preencher um formulário de três páginas, é, eu acho. Três páginas. Com um monte de perguntas, tipo, como que a gente acha que é ter um cachorro, uhum. se a gente já teve, quanta experiência a gente tem com o cachorro. Que tipo de cachorro. Onde a gente mora, se casa é casa um ou apartamento, qual o tamanho do apartamento, se tem terraço, se tem sacada, se tem jardim, jardim fechado. Uhum. Com quem o cachorro vai ficar, se a gente for as férias, etc. Um monte de perguntas, assim. Por que que a gente quer adotar, por que que uhum. a gente quer esse cachorro. Uhum. Enfim, a gente preencheu tudo aquilo, enviou para eles. E eles nos um, ligaram marcando uma entrevista e uma visita lá no nosso apartamento uhum. com... Porque eles queriam ver o um, lugar onde o cachorro uhum. ia ficar E daí ela fez um monte de pergunta pra gente de novo Repassou tudo o formulário Falou um monte de informações pra gente como que funcionaria a entrega dele Ele tá fazendo um pouco... Uhum. Então, eu tô, tô decorando <risos> o lugar onde ele tá pra ir buscando Tem que marcar porque depois a gente tem que pegar com o um saquinho eles fazem entregas ou transportes é, uma vez, uma por, vez mês. por mês Então a gente teve que esperar mais um mês, mais ou um menos, para pra poder buscar ele Depois que essa pessoa foi lá em casa, ela mandou tudo isso Teve uma conversa com a pessoa lá da Espanha, que é a, a principal, a chefe assim, E falou da gente e tal, e daí a mulher lá, eles juntos decidiram que a gente podia adotar o pongo e depois disso então só faltava daí esperar a chegada dele então os gastos que a gente foi teve com ele foi a gente pagou uma taxa para essa organização porque eles têm todos os gastos com ele eu achei que ia derrubar a <risos> quase que ele bate no tripé <risos> no dia marcado a gente foi encontrar esse furgão bom isso vocês podem ver no link aqui em cima no vídeo nesse canto aqui Uh, que a gente, como a gente como foi o dia que a gente foi buscar ele na uhum. França, na fronteira da França com a Suíça E daí na, a gente só teve que pagar ainda a taxa de imposto dele, para ele entrar na Suíça E é isso, ele é nosso agora Ah, daí quando ele chegou aqui a gente teve que ir na, na prefeitura daqui onde a gente mora, registrar ele uh, Teve que pegar para mim um número de dona de animais Registro, é Aí agora ele está registrado no meu nome nosso filho. como nosso filhote <risos> e a gente queria eu queria na verdade só incentivar mesmo porque é, que claro quando é, boa, né? que experiência maravilhosa uhum. valeu 100 mil vezes a pena eu eu adotaria de novo com certeza com essa organização inclusive sim eles são muito queridos muito queridos e apesar outra coisa que eu queria falar uhum. se você está com o interesse de adotar um cachorro e tem medo que porque ele veio com dois anos já, isso é um uhum. cachorro adulto, né? Ele é bem crianção é ainda, mas é adulto, adolescente. E ele tá indo, ele está sendo adestrado, aqui está indo para a escolinha, Eu já mostrei isso no outro vídeo também. E, e eles aprendem, ele aprende super, super, super, super rápido. Ele é super, é super inteligente. dócil, inteligente. Então, se você está pensando em adotar, mas está com medo, não tenha medo, faça! Hum. Mas é isso aí, essa é a história da adoção do Pongo. Obrigada Sim. por assistir, e se vocês têm dúvidas ou algum comentário, pode deixar aqui embaixo, nos comentários. E se ah. vocês, por acaso, têm uma história de adoção, de animais, também conta. escreve, a gente quer conhecer uhum. vocês, quer saber o que vocês fizeram já, e manda uma foto, ou marca alguma coisa pra gente ver o bichinho de vocês também. Isso! Então a gente vai catar o cupom dele e depois a gente vai pra casa. Um beijão <risos> e até o próximo vídeo. Até. Tchau. Tchau.